Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Assim, eu estava a mostrar agora uma, algo muito interessante que é. Desculpa lá, deixa-me só por isso aqui. Assim, isso aqui é uma bolacha muito simplística da, da Netflix. Estava em 2020 com a V sobre Bita 178. Agora está a V sobre EBITDA de 13, que é algo que já é comprável, já é comprável, ou seja, quase nos mínimos históricos que nós tínhamos em janeiro e julho de 2012. Já não víamos uma, uma avaliação empresarial da Netflix, de, para aí há 10 anos. A grande diferença é que as receitas da há 10 anos, ou seja, se nós olhássemos aqui para, o, para os financials, ou seja, aqui vamos para anual, Estamos a falar de receitas de 8 mil, eu sei aqui não tenho aqui tanto, se calhar tenho que ir para um caso mais atrás. Mas em 2016 era de 8 mil milhões e em 2022 estamos a falar algo de 29 mil milhões, ou seja, estamos a falar que atualmente está muito mais barata e com receitas espetaculares. Qual é o grande problema da Netflix? É o crescimento, ou seja, aquilo que ela quer valorado em 2020, 2021, que era o crescimento de dois dígitos, de seus e disso tudo, houve uma quebra no último trimestre e, houve uma, e graças a isso houve uma queda de 50% da ação. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, se esses preços é uma EV sobre a bit de, de 13, é interessante? E outra pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, será que isso era maior medida de valor ou não? O caso era é com isso é o seguinte, se houver quebra de receitas e se for continuada... No entanto, mesmo que os, que os múltiplos sejam mínimos, ou seja, cada vez melhores, isso pode ser uma medida de valor, ou seja, isso é, são duas considerações que temos que fazer, ok, pessoal? Desculpa lá, eu só fiz aqui essa, essa quebra aqui da, da Netflix, só para mostrar. Sim, e, e eu até posso pegar aí que, que eu tenho uma, também agora uma opinião formada sobre a Netflix, é um negócio okay, que okay. estive então, a, é? tive, tive a estudar, e já na altura não me atraiu naquela primeira queda, há um trimestre atrás, e uh, uh, mantive-me fora mais e ou na... uh, mais ou menos em abril de em abril de Cienta, Não, é antes isso. foi foi logo de janeiro fevereiro essa a primeira casa abre esse dia a cair se não me engano 35% ok ou, ou foi primeiro 25% e depois foi 35% foi uma coisa assim de género okay? e, e já na altura não me atraiu por várias razões uma eu achava já há alguns tempos que a Netflix estava cara demais para aquilo que oferecia claro que a empresa tinha um valor tremendo enquanto foi só ela a criar o seu próprio setor basicamente era isso o molde dela uh, era por aí a uh, first mover não é foi a primeira uh, aqui no, no segmento de streaming a ganhar a força e a escala que ganhou mas para mim o risco, o risco aumentou tremendamente de 2018 ou 2019 para a frente, quando a Disney começou a entrar no streaming, largou a Netflix, porque temos que lembrar que a Disney uh, licenciava os seus conteúdos para a Netflix uhum. e, e de repente perceberam, espera lá, então nós temos aqui conteúdos que são... Uh, nós temos uma série de treta às vezes e as pessoas comem na mesma, <risos> por isso vamos lá criar o nosso streaming. Uh, e a partir daí os riscos começaram a aumentar muito para a Netflix, a meu ver, que deixou de ter vantagens competitivas. Eu, uh, eu, eu, eu, eu vou muito muito que eles têm um Hã? A Disney, a Disney, o que lhe vale a Disney é que ainda é uma fase de crescimento porque ainda está a crescer a sua base de subscritores. Sim, sim. Né? E, e, e para mim é isso e até uma imagem muito curiosa vocês encontram na net de que compara os vários serviços de streaming como estão a crescer ou a diminuir nos últimos três ou quatro anos que era acho que era o período era 3 ou 4 anos a, a Netflix uh, estava a perder bastante é de, é de é dos serviços de streaming que, que menos cresce e que agora até decresce né? E, e, e por além disso, hum, tô, muitas das outras mais pequenas estão a ganhar a cota de mercado. E, e, e para mim, esta para mim é, é a decisão final mesmo, porque não tocar na Netflix, porque eu não toquei pessoalmente na Netflix, por muito barata que possa estar, é que todos os outros, todos os outros serviços de streaming, as empresas têm tanto dinheiro que chegam e fazem, fazem os conteúdos que querem, ok? Têm dinheiro para investir em fazer grandes conteúdos de qualidade e meter no mercado e a Netflix neste momento continua a, a, a meter todas as receitas para a produção de novo conteúdo uh, e a não conseguir uma lucratividade interessante e, e, e quer dizer temos a Disney temos a HBO Max temos uma série de outros players eu, eu digo-te uma coisa por exemplo eu aqui em casa eu, eu mudei de casa no início do ano e quando a Vodafone veio instalar, eles meteram-me três serviços de streaming aqui e eu simplesmente, eu vejo pouco a televisão, mas quando vou ali à televisão, pego, carrego num um serviço qualquer, ok, e, e vejo, e há bons filmes, há bons filmes na HBO, há bons filmes na Fox, há bons filmes na, na Prime, em todo lado, ok? Mas, uh, pronto, só para concluir, para mim, uh, Netflix, para mim, e não estou a dizer que seja para os outros, é, uh, para mim é intocável <risos> neste momento, mesmo a estes preços seria... Uh, não perdeu, não perdeu subscritores. Uh, se tu não, não contares o efeito dos russos, ganharam subscritores, mas muito menos do esperado, ou seja, esperavam um crescimento de 2.5 milhões de subscritores, uh, no entanto, retirando o efeito dos russos, ganharam 500 mil, ou seja, nós temos de sempre de contabilizar... O efeito dos russos, porque só eram perto de 700 mil contas ou qualquer coisa assim. Era um, é, não era pouco, mas também não era, não era também muito, não é?